E pessoal tudo bem Renato Galhardo aqui novamente da Comunidade Antitabagismo né nosso movimento anti-tabagismo e a nossa pergunta de hoje é a seguinte parei de fumar eu estou me sentindo triste eu recebi vários comentários lá no nosso grupo de apoio no Facebook se você ainda não participe participe lá Pare de fumar grupo de apoio anti-tabagismo, né a gente vai ter o prazer de estar ajudando você também então assim pessoal é, vários comentários que estão de se sentir triste. Eu acho que, é, na minha opinião, eu como fumante, fui fumante muitos anos, é, a questão de você parar de fumar, ela é algo muito bom. Então assim, você precisa colocar na sua cabeça que você não está parando obrigatoriamente. Se você quiser continuar fumando, pode estar fumando, manda bala. Só que você um dia mais cedo ou mais tarde vai ter uma grande consequência disso. Então tem uma frase que eu sempre comento, né? Ou pare de fumar por amor, ou pare de fumar pela dor. O que, que eu quero dizer com isso? Ou você para com o cigarro agora, ou você pare é, com o cigarro o mais cedo possível, ou mais cedo ou mais tarde, você vai acabar indo no médico, talvez por causa de uma tosse, que vai acabar é, tendo uma notícia que você não quer ouvir. Então assim, eu não desejo isso para ninguém, tá pessoal? É, a minha intenção aqui realmente é querer ajudar vocês e sobre a questão da tristeza. Então as questões, os fatores é, psicológicos, eles são muito importantes. Você não pode fazer do cigarro o seu melhor amigo. Tem gente que quando para de fumar, ele faz um enterro é, praticamente. Meu Deus, é, eu perdi o meu melhor amigo, o cigarro matava a minha ansiedade, o cigarro é, fazia minhas dores. Você não nasceu fumando, gente. A gente não nasce fumando. Então assim, o fator psicológico, às vezes a gente fuma muito tempo e o cigarro começa a fazer parte da nossa vida realmente, isso é inevitável. Assim foi comigo. Porém, pessoal, é, quando você decide parar de fumar, você tem que colocar na sua cabeça, você tem que mudar os seus sentimentos, os seus pensamentos, é justamente nesse sentido. Então comemore, comemore cada dia, comemore cada momento que você passa sem fumar, comemore isso, porque isso é uma boa causa, gente. Então, logo que você para de fumar, você também, é, além dos sintomas da abstinência, né, que não são muito legais, mas eles são passageiros, mas você também já começa a respirar melhor, você já começa a se sentir melhor, você já começa a sentir o gosto da comida, você começa a realmente ser uma pessoa mais disposta. Então, isso faz parte do seu sucesso, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Tem pessoas... É, no nosso grupo que fuma desde os 13 anos, são mais de 40 anos fumando. É, você imagina que momento delicioso depois que você é parar de fumar, você voltar a comer uma fruta e você sentir o gosto dela totalmente, você sentir o gosto da comida, você voltar a sentir o cheiro dessa comida. Então, isso é maravilhoso. Então, parar de fumar, pessoal, na minha concepção, às vezes, igual como eu disse para vocês, você se sente triste. Pode, faz parte também da abstinência, isso é inevitável. Mas procure comemorar isso, procure se sentir bem. A cada dia vencido é uma vitória, a cada momento vencido uma vitória. Como eu sempre converso com o pessoal também, sempre volto a dizer aqui para vocês, pratique exercício, gente, vocês vão ver o quanto isso é bom, o quanto isso vai melhorar a vida de vocês, o quanto vocês vão se sentir melhores. É Porque assim, o fumante ele realmente, literalmente ele é um sedentário então o fumante, cara, ele, ele é preguiçoso ele não, não gosta de fumar ele gosta de trabalhar almoçar, jantar, fumar o um cigarrinho dele e ficar tranquilo então assim, eu fui fumante durante muito tempo eu sei como que é mas assim, depois que você sai da zona de conforto você vai em busca do que eu estou dizendo para vocês você fazer os exercícios vocês vão ver como as coisas vão mudando com o tempo então, tira a bunda da cadeira vai pra cima, não fica aí na tristeza, chorando da vida, infelizmente, gente, é, não é o cigarro a, a causa disso, a causa disso está dentro de você. Então, assim, eu sou muito claro contra, quanto a isso, quanto a questão da tristeza, é igual eu digo pra vocês, comemorem, se sintam felizes pela atitude de vocês, comecem a colocar isso na mente de vocês, é o nosso mindset, né, a nossa mente, né, o poder da nossa mente, vocês têm que ser positivos, gente. Tem muita gente que para de fumar e começa a ser negativo. Ai, meu Deus, eu tô sem fumar, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Claro que você não vai conseguir. Se você fizer esse movimento, eu não vou, eu não consigo, não dá, tá difícil. Meu Deus do céu, me ajuda. Gente, se conscientize, se conscientize. Tome a decisão de parar e pare. Tome a decisão de ser feliz e seja então quer ser feliz seja feliz sem o cigarro quer ser feliz com o cigarro seja feliz, mas eu acredito que você fumando também tem momentos de tristeza então comece a se conscientizar e parar de fumar é a melhor coisa do mundo, principalmente por quem é fumante, quem nunca fumou não sabe como é, mas você é fumante conscientize disso pessoal é busque ser feliz busque coisa boa busque andar com pessoas positivas busque fazer exercício Busque o melhor para você, gente. Isso é o melhor caminho para você. Para você que é fumante, para de fumar. Conta comigo, pessoal. Eu sou eu fui fumante durante 12 anos. É só apoiador. Só uma pessoa que estou aqui é, diariamente mandando conteúdo para estar tá colaborando com vocês que querem parar de fumar. Porque o cigarro ele mata cerca de 5 milhões de pessoas todo ano no mundo. Somente no Brasil são média de 500 pessoas por dia que morrem por algum tipo de doença que foi causado pelo cigarro, então assim, eu não desejo mesmo isso para ninguém, jamais quero desejar e principalmente se eu desejo que você se sinta bem, então se você quer parar de fumar, não adianta a gente somente postar informação, conteúdo, eu acho que a sua força de vontade, ela é principal e muita gente fala, Renato,